Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Rafael e nós vamos hoje para um tutorial rápido e fácil de instalar last day com mod menu mais atualizado. Esse é o mod menu mais atualizado do momento, galera. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, então cola aí porque o vídeo está incrível. Então, sem mais delongas, que eu odeio o vídeo enrolado, vamos direto para o mod menu. Então, galera, na descrição, descrição aí embaixo, vocês vão ver um link para o download... Do mod, ok? Tá direto, mediafário, não tem cortado, não tem nada É só clicar e baixar, galera É super fácil, fácil, fácil, fácil Nada mais fácil que isso Então, vamos aqui abrir o Google aqui no emulador né? Estamos aqui com o Google aberto Aqui foi onde eu fiz o download eu acabei de fazer o download aqui, né? do mod menu pra adiantar pra vocês E o link que vocês vão clicar vai estar exatamente assim É só vocês clicar em download tá E né? fazer o download aqui Certinho, eu vou clicar aqui para fazer o download, você vai clicar em OK, beleza? Eu já vou cancelar porque eu já fiz o download aqui para adiantar o vídeo. Vamos voltar aqui onde já estou com o download pronto. Como o meu download já está concluído, né, eu vou vir aqui nessa tela, eu vim aqui, mod APK, já tem aqui bonitinho. Vou abrir, que foi o download que eu acabei de fazer. Promovendo o app, reconhecendo tal. Vou instalar, certo? Vai estar instalando aqui no Android. Abrir. Aí vai aparecer essa tela. Nessa tela aqui você aperta em Close, Fechar, Understood, Permitir. E aqui vem é, a opção de instalação. Essa opção de instalação que tem a original e tem a com mod. Se você clicar na original, você vai instalar o um jogo sem o mod. A gente não quer isso. Você vai clicar em mod e vai fazer a instalação. Bom, após a minha instalação ter sido concluída, correto? É só eu fechar aqui, fechar não, é só eu instalar o Last Day. Nós fizemos a, o download do mod, agora nós vamos instalar o Last Day. Vamos instalar, posso ter instalado lá. Vocês vão perceber que na tela do seu celular vai ter é, dois, dois apps. Vai ter um Installer, esse aqui você não precisa mais, Que esse aqui é um instalador. A gente já pode desinstalar ele, não é necessário mais. Né? E vai ter o Last Day, o jogo com mod menu. Vamos abrir ele. Aqui, ó, permitir sobreposição. Isso daqui é para o jogo abrir por cima de outros, de outros jogos, tipo sobreposição de tela. Vocês podem aceitar aqui. Só voltar que o jogo já vai abrir. Pode aceitar por sobreposição. Só clicar no game. Podem perceber que o jogo já está aqui em coezinho Esse Ezinho aqui é do mod menu. Certo? E são as configurações do mod, do mod menu. As configurações eu vou explicar o que cada uma delas fazem assim que o jogo abrir é aplicar aqui normalmente vocês podem perceber que ele não consegue conectar ao google play vale ressaltar galera que vocês não conseguem jogar este mod menu com a conta original de vocês vocês vão estar jogando do zero, vocês vão ter que reiniciar uma conta. Ah, mas eu consigo jogar com os meus saves? Você consegue jogar com o seu save. Você vai precisar, isso é um tutorial para um próximo vídeo, você vai precisar coletar o save né, do, do, do seu game e transferir para dentro do mod menu para você iniciar de onde parou, certo? Isso eu faço um tutorial todo explicativo, todo bonitinho para vocês. Nós vamos iniciar aqui. Agora eu vou explicar o que cada mod faz. Então galera, estamos aqui no jogo. Eu vou explicar o que cada mod faz. Vou pegar uma plantinha aqui, vou pegar duas, duas plantinhas. Vou aqui na minha mochila, vou clicar em dividir. De ver que a minha plantinha não, não divisão, né? Posso até excluir essa aqui. E agora eu vou ativar o primeiro mod. Magic Split. O que esse Magic Split faz? Eu simplesmente consigo multiplicar os meus itens. Dividir os meus itens. Ó, tá vendo? Eu consigo dividir todos os meus itens. Certo? Esse segundo mod, ele desbloqueia todos os crafts para mim. Eu consigo fazer todos eles. ó Vou ativar aqui ele. Ativado. Vamos fechar aqui agora. Vamos abrir de novo. Você pode ver que todos os crafts estão disponíveis para mim. Então eu vou craftar aqui a minha mochila. Pronto. Ok, Vamos produzir ela, Vou produzir essa roupa aqui, a ela está me chamando, o produzir isso aqui, tudo, ok, tudo craftado, já vamos equipar, fechou. Vamos para o segundo mod. Instant travel. Instant travel eu consigo viajar de uma localização do mapa para outra instantaneamente sem custo de energia. um terceiro mod. Esse Unlock all events. Esse aqui desbloqueia o quarto mod. Ele desbloqueia todos os eventos do game ao mesmo tempo. Todos os, os eventos acessíveis até essa atualização. Certo? 1.17. Um né? Todos os eventos. Avião. Caixa forte, o evento do cartão do bunker, todos eles vão estar disponíveis. Aqui é, é itens não consumíveis. Eu não consumo os meus itens. Por exemplo, deixa eu ver aqui. fazer uma demonstração. Caramba, me dá dano. Eu vou pegar essa frutinha. É, peguei a frutinha. Vou colocar a frutinha aqui. Você pode ver que a minha vida está em 78. Minha, minha vida, minha conta está em 78, minha sede está em 78. Eu estou tomando dano. Posso ficar usando essa frutinha aqui, ó, ó enchendo HP, enchendo o, o, a barra de vida, a barra de fome ali infinitamente, tranquilamente. Vou Deixa esse zumbi me bater porque eu preciso dele para fazer mais demonstrações. Aí vem é, esse daqui é o Spawn, né? O próximo Get One Not Get One knock No Box. Isso aqui é para spawnar os raiders na sua localização, em qualquer lugar do mapa que você esteja, os raiders vão spawnar. Vou ativar aqui vocês podem ver que eles já vão aparecer aqui, ó. Os cachorros deles aqui. Estão correndo por aqui em algum canto. Eles ali, ó. correndo. Ixi, vai embora. Não consigo chegar neles, não. Fugiram de mim. Enfim, é, eles fugiram. Então, por, acredito eu por não ter liberado as missões deles ainda. Né? Correto? de Moda. Esse aqui é o modo Deus. de modo Eu não vou tomar dano. Vou ficar invulnerável. Você pode ver que o zumbi tá me batendo, ó. Ó os raiders ali de novo, ó. E eu não tomo dano. Não tomo dano nenhum. Vou desativar isso esse aqui. Não para esses caras spawnando aqui não, cara. preciso deles. Pode ir embora, pode ir embora. Eu não, eu não tomo dano do zumbi. aqui infinitamente sem tomar dano. Vamos para o próximo mod. Tag Isso aqui é dano. Aumento de dano. Eu mato qualquer criatura viva com apenas um hit. Ó. Já era. Com um soco eu mato qualquer do game, certo? Um bezerro aqui, já foi. Vamos para o próximo mod. High Speed, isso aqui é velocidade de movimento. Velocidade de movimento. Podem ver que a velocidade de movimento aumentou muito drasticamente, ó. É uma mega velocidade de movimento. E por último, bots não se movem. Esse aqui, os inimigos, os animais não se mexem. Ó. Pode ver que ele está tentando fugir, mas ele não consegue fugir de mim. É? paradinho, toma, toma, ele não consegue fugir de mim. Então, galera, o tutorial é esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio, pela colaboração. Um abraço forte em vocês, galera. Muito obrigado mesmo, de coração. Isso é muito importante vocês estarem aqui. Não deixe de descer o dedão no like, mano. Que é muito importante. Não deixe de se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Valeu e falou!